Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos direto ao assunto sem enrolação. Ainda mais numa época né, que a gente está vivendo atualmente, que esse dia pode ser o último dia que você vai falar com a pessoa que você ama. Ou com aquela pessoa que você está protelando, ligar para ela, né? Ou com qualquer pessoa que faça parte do seu ciclo de amizades. Ou com aquela pessoa que você pode telefonar para ela e perdoá-la, né? Ou, ou pedir perdão também. Né, outra coisa que você pode fazer porque você não sabe o dia de amanhã né e nem o dia de hoje né? nem um minuto seguinte eu posso estar tá fazendo esse vídeo aqui e de repente puff já era mano dá um exemplo para você que tá acontecendo comigo fui dormir um dia certo uma, uma noite melhor dizendo e aí eu acordei e com essa minha vista esquerda desse desse jeito que você tá vendo essas fotos aí então essa foto que você tá vendo agora é o meu olho direito certo você vê que ele tá perfeitamente lisinho, sem problema nenhum, parece uma gema de ovo, né? E essa outra foto que você tá vendo, é o meu olho esquerdo. Então eu fui dormir de um jeito e acordei de outro. Dá uma olhada nessa, nessas manchas que tem aqui, nessa foto do olho esquerdo, que é uma OVR, oclusão vascular retinal, que são as veias que explodem, né? Do, dentro do olho, quer dizer, podia ter tido um AVC, ou podia ter tido um infarto agudo do meu cardio, mas eu não sei se por sorte ou por azar é, eu tive isso dentro do olho. Pode ter sido um tipo de covid, porque houve muitos casos de pessoas que tiveram uma situação parecida, inclusive hoje eu fiquei sabendo de um caso lá em Minas Gerais. Então é isso, tem recuperação? Não sei. É possível que tenha, mas tem que fazer uso de laser e tem que fazer uso de injeções etc e etc tal, que é tipo para limpar os vasos é, explodidos, vasos sanguíneos explodidos que estão dentro da minha visão, porque Tipo assim, se eu fechar esse olho aqui, ó, daqui pra cima, cara, é mais barato, daqui pra cima eu enxergo com nitidez, entendeu? Mas daqui pra baixo fica tudo opaco, entendeu? Tudo embaçado. E uma coisa que eu descobri, cara, que eu não sabia, é que um olho faz muita falta. Aquela história, né, olho por olho, dente por dente, cara, o mundo acabará cego e banguela, ela é bem verdadeira. Eu faço imagens, né, tra trabalho também com imagens, então... Quando tinha os dois olhos bons para usar, era legal, porque eu podia ver a imagem com maior clareza. E agora eu já não consigo ver com tanta clareza. E até para ler está mais difícil, entendeu? Apesar de eu não precisar de óculos, para ainda aos 47 anos não preciso de óculos, o que é legal, né? Mas é tipo, é como se tivesse uma lâmpada dentro desse olho aqui. E essa lâmpada, ela fica ofuscando a visão. É um bagulho muito louco que eu nunca tive em toda a minha vida. Mas eu espero que dê. Dê certo de eu me regenerar, né? É, vamos supor que antes disso acontecer, eu tivesse uma pessoa tivesse brigado comigo e a gente não tivesse se acertado, cara. Ela nunca mais teria a chance de se acertar comigo e muito menos eu com ela, certo? Bom, mas vamos lá para o título do vídeo, que o título do vídeo é propósito, né? Então, qual que é o propósito, né? Qual, qual o propósito desse vídeo aqui? O propósito desse vídeo é falar para você que para você ter uma vida boa. Dentro da minha opinião, do, da minha ótica, do meu ponto de vista, olha isso que, que loucura, né? É, você precisa ter um propósito. Mas o que é propósito, afinal? Aí lá fui eu atrás da palavra propósito. Então vamos colocar aqui o que, que significa propósito. Vem da palavra proponere, do latim. Declarar, colocar à frente. De pro, que significa à frente ou a favor, né? Mas ponere, colocar, por. É por por do verbo por colocar né encaixar alguma coisa assim é, colocar a favor de no campo da filosofia estudamos propósito com esse sentido do latim mesmo aquilo que um ser coloca adiante considerando que o ser já questionou o que busca já que uma vida com propósito é aquela em que se entende as razões pelas quais a pessoa sabe o que faz e as exatas razões pelas quais deixa de fazer algo aí que vem uma coisa muito legal que é o seguinte você pode fazer algo de propósito ou você pode fazer algo por, por por propósito por um propósito você por exemplo pode ter uma causa e todas as coisas que você fizer de propósito são para um propósito qual propósito a sua causa legal isso né Mas você pode por exemplo mandar um buquê de flores para uma pessoa de propósito porque você quer agradá-la e aí ela recebe aquele buquê de flores se ela não for alérgica né, nem nada ela vai ficar feliz então foi uma coisa de propósito mas você também pode fazer algo de propósito para ferir uma pessoa por exemplo aí é uma opção sua mas você pode fazer algo por um por um propósito como por exemplo pegar o petróleo do Iraque. porque que os caras invadiram o Iraque e finalizar o, o Saddam e aí tomar o petróleo porque eles tinham um propósito qual o propósito era tomar o petróleo e o que que eles fizeram de propósito finalizaram o deram um finish no Saddam entendeu como fizeram com vários outros caras aí tô falando dos estados unidos só para você que não sabe tá bom porque que tem muita gente com dinheiro que tá com depressão porque essa pessoa ela não está com um propósito na vida dela ela não tem uma causa ela não tem um porquê ela não tem nada que ela colocou na frente dela para que ela possa realizar, para que ela possa alcançar. Talvez ela esteja pensando que ela já realizou tudo, e aí não tem mais nada. E aí onde vem a depressão? Cara, isso já aconteceu comigo. Mas aí eu lembrei que existem coisas que eu ainda nunca fiz na minha vida. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso levantar uma grana, certo? Para eu poder fazer esse monte de coisas que eu quero fazer na minha vida isso é um propósito to pondo alguma coisa à, à frente de mim tipo o burro e a cenoura né o burro vai sempre correndo e ele nunca consegue alcançar a cenoura porque a cenoura está presa numa vara nele assim igual essa foto que você está vendo aí e ele está sempre caminhando caminhando caminhando com o propósito de abocanhar a cenoura e poder se alimentar então eu criei por exemplo esse site aí que é um site que vende blocos de gesso que trabalha com construção civil que é para eu ter o meu propósito de acordar todos os dias executar as vendas e fazer as obras para eu poder ganhar o um dinheiro para eu poder fazer aquilo que eu quero e o que, que eu quero fazer eu quero comprar uma terra gigante entendeu e dentro dessa terra gigante colocar um lago com peixe, um campinho de golfe pequenininho, né? Árvores frutíferas, uma quadrinha de tênis, e, tipo criar meio que um, uma comunidade para eu e meus amigos todos que eu conheço que são muito próximos de mim para a gente morar junto, todos nós juntos ali, cada um na sua casinha individual, entendeu? Mas dentro de uma mesma área, numa mini cidade só nossa. Então esse é o meu propósito de vida hoje com tudo reciclável tudo renovável energia limpa é biodigestor água filtrada com ela mesma lá e tal Nossa cara o bagulho é louco então esse é um propósito de vida entendeu então eu tenho um motivo para levantar fora isso eu ainda tenho uma outra um outro propósito criar recriar né as escolas de Atenas entendeu? na Grécia antiga é, o, o modo que se estudava era muito diferente do que é hoje, né? Hoje você coloca 50 alunos dentro de uma sala de aula e um cara falando para esses 50 alunos, a mesma coisa para todo mundo, igualzinho, né? Tipo assim: olha, todo mundo aí escreve no caderno que o ditado aqui, hein? Em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Todo mundo aprende a mesma coisa. Aí eles vão passando de ano e o processo é o mesmo. Até chegar na faculdade, onde o processo é o mesmo e tal. Então, quando eles saem da, da, da formação, eles são realmente formados, né? É tipo um bloco de gesso igual esse aí que eu trabalho. É uma, dentro de uma forma. Eles estão formados com aquele pensamento. Aí todo mundo é jogado no mercado de trabalho e eles vão tratar entre eles. Eu já falei isso no outro vídeo. vão vou entre eles e disputar para ver qual deles é o melhor, para disputar uma vaga de trabalho aí. Pra... Meu Deus do céu, isso daí é um bagulho está totalmente fora do, do meu do meu entendimento eu não consigo entender isso daí e aí o que acontece nas escolas de Atenas era uma fazenda né vamos chamar de fazenda mas era um espaço aberto em que havia sim, um, um filósofo né um mestre um cara que estudava muito e poucas crianças em que eles debatiam as coisas ali, eles olhavam pôr do sol e pensavam, nossa, mas por que, que o sol se põe? Será que a terra que gira em torno do sol, tal não sei o quê, as estrelas, e por que, que aquele passarinho voou ali naquela hora? E, tal, tal? e eles iam pensando, exercitando a, o, a massa encefálica aqui dentro da caixa craniana para descobrirem as coisas e começarem a pensar por si próprios. Então esse é um outro propósito da minha vida, recriar as escolas de Atenas. Pessoal que louco, mano! Até o nome da escola vai ser esse mesmo, Escolas de Atenas. Tipo, tem duas colunas aqui assim, aí aqui tem o, o frontal, né? o front do, da entrada da escola. E aí é só isso. Aí o resto lá, lá é tudo fazenda, entendeu? Eles vão ter contato direto com a natureza, vão plantar ali mesmo vão aprender como é que se mexe com uma ferramenta como é que nasce as coisas e como é que colhe como é que faz a biodigestão como é que faz isso que como é que instala um painel solar e e por aí vai entendeu Para tentar formar seres humanos melhores e isso é na minha opinião no meu ponto de vista de novo aqui, apesar do meu olho machucado na minha opinião é o propósito de deus mas sobre o propósito de Deus, eu vou falar num outro vídeo, certo? Que será, talvez, o propósito de Deus. Bom, inscreve aí no canal. Falou, tchau.